Hoje teremos um quiz diferente, o que eu prefiro, comida doce ou salgada? Será que você vai concordar comigo? Vamos ter um quiz de comida ao contrário, onde aparece uma comida doce e outra salgada, e eu escolho a que mais gosto, e veremos se você concorda. Você terá alguns segundos para escolher, até eu mostrar a que eu escolho, aí veremos se concordamos no sabor. Aproveite e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum desafio como este. Você vai ficar com água na boca com tantas delícias. E no final do vídeo vamos deixar uma pergunta bônus sobre o vídeo, para você responder nos comentários. Se você acertar, vamos responder seu comentário e te dar os parabéns, por prestar muita atenção nos detalhes. Te vejo nos comentários. Boa sorte! Você está no Forte Quiz, onde você tem que pensar rápido. Para não ficar para trás. Agora sem mais delongas, vamos começar. Escolha um. O que eu prefiro? Brigadeiro ou nuggets? Escolha o brigadeiro. E você, concorda comigo? Dois. balas de goma ou amendoim salgado Prefiro o amendoim. 3 Milkshake ou pastel? gosto mais do milkshake. Escolha quatro. Com que é o pipoca? A pipoca. Cinco. Este agora acho que vamos concordar. Donuts ou croquetes? Com certeza donuts. 6. Morango com chocolate ou queijo? Difícil esse, mas fico com os morangos. 7 Cheesecake ou cachorro quente Vou ficar com o doce Escolha 8 Bolo de chocolate ou croissant Agora escolho o salgado. Nove. Docinho de coco ou comida japonesa. Treta agora. Prefiro docinho. E saí correndo. Dez. Pão de mel ou palitos de queijo. Palitos de queijo. Onze. Chocolate ou pizza. Vão de pizza. Doze Cupcake ou coxinha? Este bolinho é bem mais gostoso Treze Panetone ou torresmo? uma das comidas prediletas no Natal. 14 Marshmallow ou peixe frito? Sem dúvida, peixe frito. 15 Torta de limão ou lasanha? Difícil escolher. Vou ficar com a lasanha. 16. Torta de maçã ou yakisoba? Vou de yakisoba. 17 Pudim ou salada Este é fácil escolher Pudim 18 Mais duas comidas deliciosas Churros ou batata frita Batata frita. Dezenove. Sorvete ou sanduíche? Um sorvetinho sempre cai bem. Vinte. Pavlova ou salmão? Escolho o salmão. 21. Torta de frutas vermelhas ou frango assado. Agora vou de torta. 22. dois. Salada de frutas ou feijoada. Estou de dieta hoje, vou ficar com as frutas. 23. Nutella ou picolé? Muito difícil, ou para você é fácil decidir. Quero picolé. 24. Macarrão ou camarão? Um camarão assado é muito gostoso. Nosso último sofrimento. 25. Brownie ou churrasco? Já que tem que escolher, vou escolher o churrasco. E aí, concorda comigo? O meu paladar é parecido com o seu, ou é bem diferente? Gostaria de saber, de todas essas delícias, qual é a sua preferida? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Junte-se à nossa comunidade do Forte Quiz, Lugar onde você precisa pensar rápido para não ficar para trás. Estava me esquecendo da pergunta bônus que falei no começo do vídeo. Vamos ver se vai acertar. Durante o vídeo teve um erro com as comidas de acordo com a proposta do vídeo. Será que você percebeu? Te vejo nos comentários com sua resposta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.